Olá, pessoal! Olá, Milton, representante do Quarto Eletrônica. Tivemos aí imprevistos aí por causa do Covid-19 e nós vamos ter que fazer aí as aulas práticas online. Maiores detalhes vocês terão na reunião dessa próxima semana com a equipe acadêmica, tá ok? Bom, pessoal, a minha missão aqui é fazer as aulas práticas à distância. Para isso, nós não paramos nos aperfeiçoamos, eu realizei uma capacitação com o professor Jean e também montei uma capacitação com que eu andei pesquisando, e nós vamos fazer redes de comunicações utilizando aqui o ESP32. Nós havíamos iniciado com Arduino, comunicação com Wi-Fi, o nosso objetivo em eletrônica é focar IoT, que é um grande desenvolvimento do momento, migrando aí para a internet tátil, mas no momento nós precisamos focar em IoT. Portanto, nós vamos utilizar aqui um desenvolvimento. Primeiro, pela minha capacitação aqui feita com o professor Jean, nós vamos utilizar o ESP32. O ESP32 já possui o Wi-Fi embarcado, não precisamos daquele módulo que estávamos usando com o Arduino Uno. Tá ok? Bom, vamos falar um pouquinho, então, do material que eu separei aí para vocês. Nós temos então aqui o material do professor Jean-Antonier de Almeida Vieira, tá ok? Ele é professor aí da área de ciências da computação, ele tá fazendo um mestrado na Unicamp, e foi com ele que eu aprendi a usar a ideia Arduino para programar o WESP32. Nós vamos fazer isso, tá bom? Bom, lá no Teams, eu criei uma área aqui, nós temos uma área para vocês, né? Eu, eu já alimentei a área com material, mas vamos ter aqui um primeiro material, um arquivo aqui sobre introdução à internet das coisas, tá? Um material que eu estou aproveitando da minha capacitação para o professor Jean. Então, temos aqui uma introdução. Nessa introdução aqui de internet das coisas nós temos também a minha capacitação, então nós temos aqui comentários, o que é a internet das coisas, tá nós temos alguns exemplos aqui de internet das coisas, onde pode ser utilizado, aqui um exemplo é, na alimentação de aves, né nós temos aqui também os automóveis, eles têm muita coisa embarcada, né? tudo ligado à internet das coisas e redes wi-fi ou redes ligadas por rádio a bibliografia tá então esse aqui é um dos materiais vamos dar uma olhada aqui em outros materiais nós temos aqui também uma parte também complementar a parte 2 da internet das coisas temos aí também bastante informação tá pessoal vamos à parte prática parte prática nós temos aqui um exemplo, usando a ideia do Arduino. E nós temos aí, então, bem explicadinho, as instruções em C, linguagem C, usando a ideia do Arduino para fazermos a conexão Wi-Fi. E vamos primeiro fazer um escaneamento da rede. O que mais nós temos aqui? Nós temos um exemplo, tá? Está aqui um arquivo compactado. E aí, deixa eu voltar aqui para a área de postagem. Na área de postagem, aqui do Teams, eu já coloquei aqui o um vídeo em que eu realizei a atividade aí do professor Jean. Então, vocês vão poder reproduzir também, ok? E já coloquei aqui também um pouco sobre o ESP32, um experimento para acender e apagar o LED, né? para vocês iniciarem. Temos aqui então um questionário, já montei um pequeno questionário para vocês. Neste questionário tem algumas perguntas básicas para vocês responderem. Vou pedir mais alguma coisa na hora que nós iniciarmos essas aulas online com a finalidade de realização das práticas, tá ok? E deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Opa, vamos lá entrar de novo. Ah, as postagens, já carreguei materiais, então pessoal, sejam bem-vindos às práticas de rede de comunicação, tá ok? Também vou ministrar para vocês a, a parte prática de sistema de comunicações 2 e sistemas microprocessados 2, utilizando aí, como eu falei, a, o nosso conhecimento adquirido, e eu tenho aqui a, a parte que eu bolei aqui uma capacitação, também vamos ver aqui utilizando o MicroPython, um pouco de linguagem Python, tá? Para os nossos sistemas microprocessados 2 e também em redes. Tá bom, pessoal? Então, eu vejo vocês aqui no Teams. Em breve vocês terão acesso à área do Quarto Eletrônica e vamos finalizar todas essas atividades práticas. Em sistemas de comunicações, eu vou estar utilizando aí um, uma aplicação online, nós vamos entrar num provedor online, vamos configurar para trabalharmos com o VoIP. Então, pessoal, isso aqui é apenas uma pequena orientação para vocês, nos vemos aí na semana que vem, onde eu explicarei melhor para vocês dentro do Teams, tá ok? Até mais, pessoal!